Ah. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Yuri, obrigado por você estar aí assistindo esse vídeo Assista o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar Se você não se inscreveu no canal ainda, você se inscreva E se você não deu um joinha no vídeo, dê o um joinha no vídeo Porque vai ser muito bom para o vídeo, você vai ajudar o vídeo vai ficar melhor, né? Então é isso. Aproveita também, dá uma então, assistida nos outros vídeos do canal para você entender sobre o que que é o canal. O canal é um canal para gente maluca, tá? A gente doida, velho Eu sempre falo isso agora nos meus vídeos. Se você não se sente parte do sistema, o teu lugar é aqui, mano. Nesse canal. Se você é louco, maluco, doidão, sal, uh, pirado. É aqui que você tem que estar. Tá. então se você é nesse livro, se inscreve no canal. Se você é normalzinho, normalzinho, né, o padrão aí, o, o, né, o bonitinho, seu lugar não é aqui, certo? Aqui é a comunidade dos loucos, mano. Só para os loucos, só para os loucos, caretas não. Eu adoro essa música, mano. Bom, então, é o seguinte, eu fui. eu fiz 46 anos no dia 26 de julho, que foi ontem, certo? E eu ganhei um presente de uma pessoa que me, que, que, que me acha assim, o um cara um foda. Nossa, o Leonino é foda, né, mano? O Leonino é o um caralho, meu. os caras, os caras, caras E o presente foi um jantar num restaurante japonês no Osaka que fica no centro comercial de, de Alphaviri no tamboré Barueri aí eu fui né meu e eu sou um cara muito legal pra caralho eu sou extrovertido e as pessoas me amam e aí eu já cheguei já fiz amizade com os, com os gerente, com os garçom lá e tal os caras me trataram super bem e eu comi pra caralho, velho. Eu comi... Puta que pariu. Eu falei assim, eu quero... Hoje eu quero morrer comendo nessa porra aqui. E eu comi tudo que eu tinha direito de comer, velho. Eu passei mal, mano. Passei mal. Quase que eu tenho uma indigestão, uma congestão... Sei lá o que que foi, velho. Mas eu sei que foi muito bom. E eu queria mostrar o vídeo que foi... Que, que gravaram lá, mas foi rapidinho meu, também. Porque, cantando os parabéns pra mim e então. tal. E eu prometi pro Rodrigo de Jesus... E pro Mendes, que são gerentes lá do, do Osaka, de, de barueria, ali de comercial da Favini que eu ia fazer esse vídeo e ia colocar o vídeo que eles filmaram lá e o presente que eles me deram também, que foi uma puta de uma taça de Nutella. Que cara do céu, para comer aquilo lá, mano. É muita coisa, você tem que ter um estômago de avestruz, cara, porque é caprichado o bagulho. Bom, mas aí eu queria falar outra coisa, que foi uma coincidência muito grande eu ter ganho esse presente, né, de, de, de um jantar no, no, no restaurante japonês, porque a família da minha mãe, ela veio de dois lugares. Ela veio de Portugal da eu só, só não sei a cidade mas a minha avó chamava Maria Pedrina Cabral. Ela era descendente direta do Pedro Alves Cabral. E o meu o meu avô ele era Biazar ou Abiaza, né ou Abu Azar também é tudo da mesma família ali e veio da Síria pro Brasil. Aí casou português com Círio, né meu, aí deu deu minha família, que é uma família só de maluco, só de doido, que é só da parte da minha mãe, né, porque se contar a história de uma família lá do meu pai, se eu não mais louco ainda, né. E aí, velho, o que aconteceu? Eu achei uma coincidência estranha Porque eles a minha mãe era da cidade de Registro Que é a cidade que tem mais japonês na América No, no continente americano E minha mãe cresceu junto com os japoneses E quando eu era pequenininho Muitas vezes eu saía daqui de São Paulo e ia pra lá E era só japonês na cidade, cara Se assim, não era japonês, ou era libanês, era sírio Ou era caboclo, né? o do mato lá, entendeu? Descendente de índio e tal Então tive toda essa vivência né, com o japonês e eu conheço uma outra palavra em japonês assim, mas é, eu entendo muito bem como que você se comporta di na, diante de um japonês original mesmo, vindo do Japão, porque a gente recebeu essa, essa cultura, essa educação. E aí, cara, eu, eu acabei ficando muito feliz mesmo, porque é, acabou sendo uma homenagem que foi feita para minha mãe, que era uma pessoa de uma alma maravilhosa, ambientalista, protetora dos animais e também uma protetora das artes. Né? Então nessas fotografias aí que eu estou mostrando para você, você está vendo a minha mãe na década de 40, mais ou menos, junto com as colegas dela, todas japonesas. e O Brasil e o Japão tem uma relação global muito próxima, né? porque o Brasil que recebeu os japoneses na, depois da primeira e da segunda guerra mundial e os japoneses fizeram muito pelo Brasil cara eles eram para cá dispostos a trabalhar porque ele é um povo muito trabalhador é um povo honesto é um povo alegre e feliz mas também não treta com o japonês velho porque o japonês é o seguinte ou ele é teu amigo ou ele não é teu amigo entendeu ou ele gosta de você ou ele não gosta de você cara é uma coisa bem interessante essa característica do japonês, que ele é verdadeiro, entendeu? Nos sentimentos, é verdadeiro na palavra, é verdadeiro naquilo que ele pensa, e ele não, não tem falsidade, entendeu? E, e eu não gosto de japonês, cara, vou ser bem sincero pra você, eu, eu só gosto de japonesa, cara, porque tipo assim, né meu, eu curto o meu sexo oposto, posto, né? Mas tem cada um, cada um e hoje o Japão é muito diferente do que era 30 anos atrás, né? Meu? Os velhos morreram, vieram os novos, a cultura mudou e mas as tradições elas permanecem, entendeu? Então eu quero fazer uma homenagem aos japoneses, quero fazer uma homenagem também aos portugueses e aos libaneses para comemorar o meu aniversário, entendeu? Foi ontem, foi super legal, eu amei. Muito obrigado a quem me deu esse presente. E aqui eu faço uma recomendação, se você quiser comer uma comida japonesa a brasileirada, porque isso é muito importante falar, a comida japonesa do Brasil, ela não é a, do mesmo tom né, da, da comida japonesa original. Ela foi adaptada ao sabor, ao paladar do brasileiro. Então vai lá no Osaka, no centro comercial de Alfavire, em Baderi, e fala assim pro Rodrigo de Jesus e para o Mendes Falmel, eu assisti um vídeo lá no canal do Yuri, a Biasa, e ele falou para eu vir aqui que vocês vão me dar um presente de, de, de boas-vindas, de recomendação do vídeo dele, aqui para eu vir comer no seu restaurante, fechou? Aí eles vão te dar uma coisa lá, foi o que a gente combinou que, que ia ser feito, entendeu? Então... Fica aí a minha, minha, minha recomendação do restaurante É muito bom Tenho certeza que você, você vai gostar de, de dar uma passadinha por lá Teve um cara, uma vez, é né, meu Que fazer 46 anos de vida Você que é mais jovem do que eu, você pode pensar Porra, você tá velho Mas tem um cara que é mais velho, ele pode falar Porra, você tá jovem Então tudo depende da perspectiva que você tá olhando isso Mas aí eu queria falar o seguinte Tem um cara, uma vez, ele foi procurar emprego, certo? Aí na, na folha de, de emprego lá Que tinha aquelas fichas que usavam antigamente para preencher lá, tava tá escrito assim, não, para pegar o cara, qual a sua experiência para você estar tá aqui na nossa empresa querendo uma vaga, né, tipo assim, como se a empresa fosse a empresa, aí o cara pegou e escreveu assim, foi, a minha experiência, meu, peraí, porra, deixa eu pensar, cara, ah lembrei, olha só, quando eu era criança, eu brincava na areia, eu brincava na terra, eu olhava pro céu e eu via as estrelas, eu via a lua, eu via o sol, e eu andei de bicicleta, e eu senti o vento na cara, e eu brinquei de bolinha de gude, e eu andei de skate, e eu tive namoradas, e eu fiz tantas e tantas e tantas coisas na minha vida. Ele foi descrevendo todas as coisas que ele fez na vida dele, mostrando para ele qual era... Mostrando para ele não, mostrando pra entrevistadora lá, pra psicóloga, pro recrutador, o RH da empresa, né, meu, esses, esses caras aí. Porque os cara, esses caras já estão empregados. Né? Então eles não querem ninguém muito melhor do que eles E também não querem ninguém tão ruim A ponto de prejudicar a reputação dele e contratou aquele cara tão ruim né? E nem alguém tão bom que pode tomar o lugar dele entendeu? Então eles são meio ligeiros nessa parada aí. E mostrou pro cara a experiência de vida dele Essa foi é uma carta, referência Que circulou na internet durante muito tempo Se eu encontrava, vou colocar na descrição do, do, do vídeo, dá uma passada lá e dá uma olhada. Quando você atinge os 46 anos, você quer fazer uma festa pra você, você quer gastar a grana que você tem, seja lá qual for, mais com você, entendeu? Ao invés de fazer uma festa é, pros amigos, quando você é mais novo, você quer que os amigos venham te ver e, e cantar parabéns pra você e tal. Mas quando você atinge um grau de maturidade, isso daí passa na sua vida. Você fala, não meu, peraí, a vida é minha, Entendeu? O aniversário é meu e eu vou comemorar aquilo que eu hoje sou, aqui, quem eu me tornei, por causa de todas as coisas que eu fiz, de todo o meu passado que eu vivi, de todos os tombos que eu tomei, que que todo mundo falou dos tombos que eu tomei, e das vitórias que eu tive, que pouca gente falou e invejou, as vitórias que eu tive, mas invejou em silêncio, né, porque isso daí podia... É, dá uma treta, etc e tal. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Então, eu fiquei muito feliz, cara, de fazer 46 anos. Eu me sinto super jovem. Me sinto uma pessoa boa para conversar, entendeu? Para falar sobre vários assuntos. Tem uns haters aí, cara, que os caras... É tudo 13, né? Eu nem ligo pros caras, velho. Porque os caras ficam me provocando nos comentários, entendeu? Eu acho uma barato isso daí, porque... Do mesmo jeito que eu sou malucão, doidão e 13 e chapado, esses caras também são, entendeu? Então é tudo no meu time, cara. Eu nem ligo, eu, eu curto, eu converso com os caras, eu acho mó legal. Se você quiser conversar comigo aí pelos comentários, pode conversar. Tem meu e-mail aí, manda o um e-mail também. Bom, enfim, cara. Yuri Abeásia Costa, feliz aniversário, meus parabéns por você ter completado seus 46 anos. Valeu, tá, Foi muito da hora, cara aos japoneses que estão aí no Japão muito obrigado por receberem os brasileiros e vocês que japoneses que estão aqui no Brasil cara muito obrigado por terem vindo para cá e contribuído com o que vocês puderem contribuir e vamos continuar junto porque Somos todos filhos do mesmo Deus, independente da região que a gente mora. No fim, presta atenção no que eu vou te falar, cara. agora o bagulho é sério, no fim a gente morre. Então, se você é um cara que você se acha importante, orgulhoso e não sei o que, lembre-se, tiveram muitos caras mais importantes do que você, muito ricos que eram os reis de antigamente, e que simplesmente, hoje ninguém lembra deles, muita gente não sabe nem o nome deles. Então se você quer ser importante mesmo, cara, faça alguma coisa que seja para o bem da humanidade, descubra alguma cura para alguma doença, não cobre por isso, tá? Doe, é, porque... O que vou falar de você no futuro, depois da sua morte, vai depender muito do que você faz em vida, entendeu? Então eu quis deixar esse vídeo aqui registrado, eu achei muito legal. E muito obrigado e nós nos vemos no próximo vídeo.